A primeira coisa que você provavelmente não sabe é que havia dinheiro na Terra-média. Não apenas dinheiro como sinônimo de tesouro ou riquezas que poderiam ser trocadas. Era dinheiro mesmo! Afinal de contas, como é que os hobbits iriam pagar a conta deles nas tavernas ou nas hospedarias por aí? Há inúmeras passagens dos livros que falam em dinheiro, e nem dá para eu mostrar todas elas aqui nesse vídeo, mas eu vou mostrar para vocês algumas delas. De tudo, bastante havia sido deixado para Frodo. E é claro que todos os tesouros principais, bem como os livros, os quadros e mais móveis que o suficiente, foram deixados em sua posse. No entanto, não havia sinal nem menção de dinheiro e nem joias. Nenhum tostão, nenhuma conta de vidro foram doados. E qual seria ela, se me faz favor? indagou Frodo. Suspeitava agora que tinha caído nas mãos de um tratante, e pensou incomodado que só trouxera pouco dinheiro. Ele todo mal satisfaria um trapaceiro, e Frodo não podia abrir mão de nem um pouco. — Queremos o rei Bard! — gritou em resposta o povo perto dele. — Já aguentamos demais os velhos e os contadores de dinheiro. E o povo que estava mais longe acompanhou o grito. — Viva o arqueiro e abaixo os sacos de dinheiro! — até que o clamor ecoou ao longo da margem. O preço de Bil eram doze tostões de prata. E de fato, isso era pelo menos o triplo do valor do pônei naquelas paragens. Para encerrar, tem a passagem de quando Azog joga o corpo de Troll e arremessa um saquinho de moedas para Nar. Deixe cair, vá embora. Aqui está seu pagamento, barba de mendigo. Um saquinho se chocou contra ele. Continha algumas moedas de pouco valor.